Vocês são todos uns curiosos, né? Foi só colocar, ah, tem umas caixas aqui, hein, pra gente abrir. Ah, eu também tô, gente, eu também tô curiosa. Eu admito que eu tô muito curiosa pra ver o que, que tem nessas caixas. Eu acho que eu sei o que tem, mas vai que chega, sei lá, vazia? É tipo, ah, pegadinha do malandro. <risos> então, vamos ver. Ó, Primeiro de tudo, quem me mandou essas caixas foi a Nan School Designs. Que eles fizeram, inclusive, sabe esses patinhos aqui que eu tenho, ó? Inclusive, eu tenho que fazer vídeo da segunda coleção dos patos, tá vendo? É, foram eles que me mandaram, tá? Então... Eles fazem uns negócios, gente, muito, muito incríveis de Resident Evil. São produtos licenciados, tá? E eu tô bem ansiosa pra ver se é o que eu tô imaginando que tem nessas caixas aqui. Tá bom? Eu esperei até agora pra abrir com vocês, então, vamos lá. Primeiro de tudo, chegou uma carta. Uma carta com o selo da Umbrella. Devo me preocupar? Talvez. <risos> Talvez. Vamos abrir, o que que, vamos ver o que, que tem nessa, nessa carta, né? Porque a gente nunca sabe se pode ser uma bomba. Não, mas não é, eu acho que não é. Eita, nossa senhora! Ó, Ixi. Ixi. Oh, querido esposo, o que disse, que diz, que diz a carta? O que disse, que disseste, que diz a carta? Ó, oh, tá escrito que em 3 de fevereiro a Nan School é, anunciou uma nova gama de estátuas oficiais baseadas em Resident Evil, né? E que a primeira é o Tyrant para celebrar é, Para celebrar o lançamento, eles me mandaram uma caixa com coisas, com coisas. Uh, vamos lá, gente, vamos ver o que tem nessas coisas, então. Ai, meu Deus. E aí eles mandaram aqui, ó, Para quem quiser ver os produtinhos, eu já comprei produto deles, então posso garantir que é de qualidade, tá? Tem aqui o endereço do site deles, que é nanschool.com.br Residente-Evil, tá? Então vamos lá, gente. Vamos, vamos abrir agora. Guarini falou: se não vier uma amostra de T-Virus, tá bom. Não vai vir, gente. Não vai vir. Gente, já leio o sub, tá? Tô só gravando aqui para o YouTube, né? Inclusive, essas lives só acontecem no site roxo que não é rosa e começa com T tá já entregamos que é da Non-School, então eles me mandaram gente este óculos oficial da umbrella vamos abrir o óculos e a gente já abre as caixas porque senão o coitado do óculos vai ser deixado de lado ah legal mas legal a caixa vai da hora né então tipo ó o óculos tá todo ele tá todo lacradinho ainda né depois eu vou tirar as, as coisas, tudo. Ó, ele tem proteção contra os raios UV. Praticamente eu já vou virar uma criança Wesker, né, gente? Olha que maravilha. Ai, bonitão, né? Muito bonito. Deixa eu pôr pra cá antes que eu derrube, porque eu sou meio ogra pra essas coisas. Agora vamos lá, gente. Vamos ler. Vamos ver. Ler a carta que a gente já leu. Vamos ver o que tem nesta primeira caixa. E aí, olha só, ela também tem o símbolo da Umbrella e ela veio com um papel, um papelzinho aqui, ó, que tá escrito, cuidado, leaker aqui. Ai meu Deus, ainda bem que não é o mapa da minha casa, né? É do RPD. E aí, a outra carta também, fala que esse aqui foi lançado no dia 22 de março, que é o aniversário de Resident Evil, inclusive, ó. Tem uma cartinha toda aqui que eu não vou ler, porque eu vou deixar vocês é, muito curiosos. Vamos lá, vamos abrir, vamos abrir. Eu tô ansiosa, gente. Eu tô tremendo. Pior que eu tô mesmo, cara. Eu tô com medo de derrubar, quebrar tudo. Vamos lá. Eu vou pôr aqui no meu colo. Vocês sabem que eu não sei fazer unboxing direito, né? Mas vamos lá. Gente, eu amei essa fitinha vermelha e branca, já vou guardar? Que pobre é assim? Guarda as fita? Claro! Vamos tirar aqui os adesivos, né? Tirar os durex. O pobre guarda o durex? Sim. Vamos... Ai, já rasguei o durex. Não dá mais pra guardar o durex. Mas dá pra guardar papel. Então isso aqui, já tiramos, eu vou tirar de um lado só, ver se eu consigo, aí eu vou tirar o de baixo aqui só para não não rasgar o papel. Aí, bora abrir, ai gente, não rasga, não, vamos lá, vamos abrir gente, ai! Pera. Calma, deixa eu pôr pra cá o papel oh! Meu Deus do céu Caraca Meu Deus, gente É uma estátua do Licker De 17 centímetros Vamos abrir, nossa senhora, mano, caraca, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, ai meu Deus, onde que abre desse lado, gente eu não tô acostumada com essas riquezas, não tá, quando chega eu fico como né, deixa eu abrir, eu precisava de uma, de uma tesoura, mas eu vou tentar abrir na, na unha mesmo, Gente, eu não tô crendo. Olha, nessas horas eu penso assim, eu tô realmente fazendo alguma coisa certa da minha vida, dos meus conteúdos, porque, né? Né, gente? Alguma coisa eu fiz direito nessa vida, né? Alguma coisa eu fiz direito, né? Calma. Deixa eu abrir aqui sem, sem quebrar a caixa. Aí, consegui. Meu Deus, gente. Deixa eu jogar esse papel no chão. Porque eu vou ter que deixar a caixa do lado. Então, vamos abrir. Vamos abrir. Nossa. Nossa. Eu tô crêmula, mano. Caramba, gente. Ela é pesadinha, hein? Ó. Vamos tirar esses negócios. Peraí. Ai, tá com durex também? Tá. Claro, né? Pra não, não estragar nas mãos de vândalos, né? Essas coisas não costumam durar na mão de vândalos. Calma aí. Pronto, consegui abrir um. E o outro também. Nossa, tem muito durex. É bem protegido mesmo, viu? É a prova de vândalos isso aqui, gente. Acho que é a prova de correios, né? Principalmente. Então, vamos lá. Meu Deus do céu! Eu não acredito! Tem a língua pra pôr aqui, calma. Calma que eu tenho que pôr a língua aqui dentro da boca do negócio. Não a minha, né? Essa aqui. Calma aí. Peraí. Aí. Como é que é? Assim? É assim, eu acho. Caraca, mano, a língua é gigantesca, velho. Que linguarudo fofoqueiro fofoqueiro gente olha isso olha isso gente meu deus do céu mano eu não tô acreditando que eu tenho nas minhas mãos uma estátua oficial do liquor cara sério nossa eu vou ter que arrumar um lugar de destaque sabe pra, pra esse liquor maravilhoso Lembrando, gente, é na, lá no site da Nan School, tá? Daqui a pouco eu ponho é, o endereço aí pra vocês, tá? De novo. Mas, cara, olha que perfeito isso aqui. Ela é pesadinha, viu? Ela é pesadinha. E embaixo, ó, tem aqui, ó, todos os... Ó, ela é oficial, ó. Ó. Ela é produzida... rubberroad.com. Gente, eu tô tremendo porque eu tô com medo de derrubar. Meu, olha, olha isso aqui, cara. Ela é muito perfeita. Eu não sei se eu pus essa língua certa, tá? Depois eu vou arrumar. Deixa eu tirar a língua. Pra vocês poderem ver a cara dele. Em detalhes. Aí tem um buraco aqui, ó. Pra você pôr a língua, tá vendo? Olha isso, gente. Ele é muito bem feito, cara. Meu Deus do céu. Mano, perfeito. Perfeito demais. Tá, vamos agora para a segunda estátua, deixa eu tirar essa caixa daqui, porque tem mais, tem mais, tem mais. <risos> Ai meu Deus, vamos lá, vamos lá, deixa, eu vou deixar esse link aqui, porque agora tem outro, outra caixa. Uou, vamos lá, vamos reaproveitar a fita, né, porque pobre sempre reaproveita a fita e o papel vamos lá. Tirar aqui os durex. Esse aqui vem com mais durex, porque a caixa é maior, né? Então deixa eu tirar aqui, gente. Tirar com cuidado para não rasgar o papel, porque pobre gosta de reaproveitar o papel, né? Claro! E a natureza agradece, né gente? Eu vou tentar tirar só dessa parte de, daqui, para não enrolar muito vocês. E do meio, né? Para o papel não rasgar. Então, aqui tem mais um aqui. Vamos lá. E tem. Ai, tem três aqui também, ó. Pelo menos, tirar esse para o papel não rasgar. Tá? Então, eu acho que já dá. Ai, eu disse que sim, né? Vamos lá. Ai, gente, eu tô nervosa. Ai, Nossa, é pesada. Calma aí que eu tô com medo de.. Eu tô com medo de derrubar, porque eu tô tremendo, cara. Não tô acostumada com essas coisas, não, gente. Com essas. Com essas porque esses mimos assim, não. Deixa eu tirar esse aqui também, que acho que fica mais fácil pra tirar o... Deixa eu puxar com cuidado aqui. Nossa, esse aqui tá difícil de sair, hein. Vou ter que abrir tudo. Esse aqui eu vou ter que abrir tudo. Senão ele vai rasgar. Calma aí. Tô falando que eu sou vândala. aqui, eu vou ter que abrir tudo, gente. Ai, eu tô nervosa. Foi. Ai, papel. Ai, papel. Ai. Cai! centímetros, mano? <risos> Vamos abrir! Meu Deus do céu! Ai gente, desculpa, eu não sei fazer unboxing direito, tá? Eu sei que eu sou meio pra fazer essas coisas, mas nossa, nossa, nossa... Calma aí, gente. Esse é cheio de durex, mano, eu não tô acreditando. Ó, oh, o Assange falou que lá na, na school tem o Nemesis também. Ai, já pensou, gente? Eles me mandam o Menezes. Ai, meu Deus, que emoção seria. Tá, vamos lá. Tenho que tirar ele aqui também, com muito cuidado. Ai. Deixa eu pôr essa caixa no chão. Nossa Senhora, que bagunça. Mas é nós. Deixa eu ver onde tem os durex pra eu tirar pelo menos de um lado. durex, eu não tô enxergando aqui. Será que é na parte de cima? Ah, esse aqui não tem durex, gente. Ele já tá abrindo direto. Ó, já abriu direto. Boa! Nossa senhora, gente. Meu Deus do céu. Lembrando, gente, que essas coisas são graças a vocês que acompanham o meu trabalho, que acreditam no meu trabalho. E que me permitem, cara, sabe, tipo, receber essas... Cara, olha isso! Mano, olha o vidro quebrado! É tipo, é ele na cápsula, a cápsula quebrada. Nossa! Não, ele é perfeito, gente. Nossa, ele é muito perfeito. Tem vídeos, né, que a Nansku coloca no canal deles, tipo em detalhes, sabe, do desse Tyrant. Ele é perfeito. Olha a garra, a garra. E claro, a bundinha, né, gente? Foi que a bundinha. Olha isso, gente. Ele é muito, cara, ele é grande, é pesado. Ó, embaixo também, né, tem as especificações dele aqui, ó também onde ele é produzido e tudo, né, que não quer focar, porque eu sou a pior pessoa do mundo pra fazer, mas enfim, depois eu vou eu vou postar na, lá no Instagram, tá, pra vocês verem, mas olha isso, gente, cara, eu tô, eu tô assim, eu tô incrédula até agora que eu recebi é, o Tyrant e o Leaker, eu tô, eu tô incrédula até agora, gente, e ela é pesadinha, isso. Nossa, nossa. Incrível demais. Incrível demais, gente. É muito bem feito. É animal isso aqui. E olha, gente, de novo. De novo. Eu vou até por aqui. Nossa, eu acho que eu vou deixar ele aqui. Porque ele é isso, gente. Olha isso. O líquido eu vou pôr ali, em algum lugar de muito destaque. Eu vou ficar revezando. Eu vou pôr, às vezes, o Licker, às vezes o Tyrant. Eu vou fazer isso. Gente, nossa, olha. É... Eu não tenho palavras, primeiro, para agradecer a Nan School, né? Inclusive, de novo, gente, eu vou, vou pôr o site deles aqui. Para quem estiver interessado em comprar, depois vai para o YouTube, né? Esse vídeo, mas, de qualquer forma, no YouTube eu vou pôr na descrição. Deixa eu ver se tem o um site nessa carta aqui. Não, é na outra. Deixa eu, eu pôr aqui para vocês. E a Capcom não me manda as coisas, né? Não me manda edição de colecionador, né? Trabalho de graça para eles. Né? Aqui, ó. O endereço é este aqui, gente. www.nanschool.com barra residente traço evil. Lá vocês vão achar todos os produtos que eles fazem de Resident Evil, tá? Então, se vocês quiserem comprar, eu acho, se eu não me engano, é 100 dólares a do Tyrant, se eu não me engano. Eles me mandaram por DHL e eu não paguei imposto. Eu não sei se eles já botam o valor, é, já meio que com imposto, eu não paguei nada. Que eu saiba, eu não tenho que pagar nada, porque senão eles me mandam na hora, né? <risos> Edu, só faltou o traço ali no residente traço Evil Mas enfim, depois eu vou pôr na descrição do vídeo do YouTube, tá? Mas gente, eu amei, de verdade, assim Isso é um... Tipo, você colecionador, é colecionador? Tipo, mano... Ó, o Dex falou, o DHL só entrega se o imposto estiver pago Então, eu não paguei nada eu Não paguei nada, não paguei imposto nenhum O cara chegou, só mandou eu assinar e toma a caixa então, é isso. Nossa, mano, eu não acredito que agora eu tenho um Tyrant e um leaker que eu ainda vou depois ajeitar a, a língua, né? E vamos torcer, gente, pra quem sabe, empresas nacionais aí não consigam fazer também produtos licenciados de residente, né? Eu acho que é uma luta de todo mundo, né? Pra que a gente possa um dia ter produtos licenciados aqui no Brasil, porque aí fica mais acessível, né? Mas olha isso. Olha que linguarudo! Eu acho que eu não sei se eu vou deixar com a língua não, porque ela tampa meio que a cara dele, né? Vai ter que deixar, né? A língua faz parte, senão ele não seria um leaker, né? Mas é isso, gente. Nossa, e de novo, obrigada, porque é vocês confiarem no meu trabalho, é vocês acompanharem o que eu faço, os meus vídeos de Maria Lorinha, as minhas lives de gameplay, é, tudo isso é o que proporciona dessas coisas de, de receber esses produtos, sabe? Esses mimos. E eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito honrada, porque eu nem tô acreditando ainda. Não me caiu a ficha, sabe? E pra encerrar, vamos botar o óculos, né? Agora vamos botar o óculos, né, gente? Vamos tirar aqui os... Ui, caiu a língua do Likr, tá vendo? Falador passa mal, né? <risos> Ai, meu Deus, desculpa, pensei nisso agora. É que louca. Eu não consigo, eu vou eu não vou tirar esse plástico, vou tirar o plastiquinho sim. Coisa de pobre não tirar o plastiquinho, né? A gente tem mania de pobre não tirar o plastiquinho. Mas eu vou tirar depois, eu vou pôr. Porque eu sou dessas. Não, mentira, eu uso as minhas coisas, gente, eu gosto de usar. Olha aí. Esse óculos também veio junto, né? Ó, veio aqui nesse papelzinho. E assim a gente encerra o nosso unboxing do Licker e do Tyrant. E a língua do Licker está aqui. Eu vou deixar ela aqui embaixo. <risos>